Olá! Tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de matemática. E, nesta aula, vamos aprender a contar dinheiro. Para começar a conversar sobre isso, vamos observar o seguinte exemplo. Roberto tem duas notas de R$ 2,00, uma nota de R$ 5,00 e três notas de R$ reais. Quanto dinheiro ele tem no total? Bem, vamos começar a contar quanto em dinheiro Roberto tem, mas para isso é preciso saber o valor que cada nota possui. Ele tem duas notas de R$ 2,00, certo? Cada nota dessa vale R$ 2,00, então podemos colocar aqui 2 e 2. Afinal, como eu disse, ele tem duas notas de R$ 2,00. Ele também tem uma nota de R$ 5,00. E quanto dinheiro isso representa? Isso representa R$ 5,00. Roberto também tem três notas de 10 reais, então ele tem 10 reais de uma nota, 10 reais de outra e 10 reais da terceira nota. Agora, para saber o total que o Roberto tem em dinheiro, precisamos adicionar esses valores. Ao fazer isso, chegaremos ao resultado. 2 mais 2 é igual a 4, temos 4 até aqui então. Com mais 5, temos 9. Ou seja, temos 9 até agora. Com mais 10, temos 19. Com mais outro 10, temos 29. E com mais 10, temos 39. Ou seja, Roberto tem 39 reais em dinheiro. Que tal a gente ver outro exemplo aqui agora? Nesse exemplo, temos que Andréia tem 6 notas de 2 reais, 3 notas de 5 reais e uma nota de 10 reais. Quanto dinheiro ela tem no total? Vamos lá. Vamos fazer a conta para chegar à resposta. Mas aqui eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Eu vou desenhar as notas, ok? Inicialmente, temos seis notas de dois reais. Então, temos uma nota de dois reais aqui, outra nota de dois reais aqui, outra aqui, outra nota de dois reais aqui, mais uma nota de dois reais aqui e outra nota de dois reais aqui, totalizando seis notas de dois reais. Isso é tudo que a Andreia tem em notas de 2 reais. Ah claro, aqui eu fiz desenhos representando de forma simplificada as notas de 2 reais, ok? Andreia também tem três notas de cinco reais que eu vou colocar aqui. Temos aqui uma nota de R$ 5,00 já. Aí eu vou colocar a outra aqui e a outra aqui. Pronto, temos três notas de R$ 5,00. Finalmente, ela tem uma nota de R$ 10,00, que eu também vou desenhar aqui. Agora vamos ver o total em dinheiro que a Andréia tem. Com essas notas de R$ 2,00, são seis notas de R$ 2,00. Então ela tem 2, mais 2, que é 4, mais 2, que é 6, mais 2, que é 8, mais 2, que é 10, mais 2, que é 12. Ou seja, ela tem 12 reais em notas de 2 reais. Com as notas de 5 reais, ela tem 5 mais 5, que é 10, com o mais 5, que é 15, ou seja, ela tem 15 reais em notas de 5 reais. Aí, finalmente, com uma nota de 10 reais, ela tem mais 10 reais. Para saber o total, a gente vai adicionar 12 com 15 com 10. E isso é igual a quanto? 12 mais 15 é igual a 27, e 27 mais 10 é igual a 37, ou seja, Andreia tem 37 reais no total. Você poderia ter chegado a esse total também, realizando a conta armada entre o 12, o 15 e o 10. Somando isso aqui e começando pela casa das unidades, nós temos 2 unidades mais 5 unidades mais zero, que é 7. Colocamos o 7 aqui na casa das unidades aí teremos uma dezena mais uma dezena que é dois com mais um teremos três dezenas dessa forma chegamos novamente ao mesmo resultado ou seja que Andreia tem 37 reais Espero que você tenha compreendido tudo certinho e aproveitando esse momento eu quero deixar aqui para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima Então até lá!